Pela primeira vez, eu vejo que tem uma interface. Não é uma coisa do Ministério da Saúde, pelo Ministério da Saúde para a, para a Saúde Pública Geral. É uma, uma, uma, uma estratégia bem elaborada com as sociedades, com os conselhos, com a mídia, nós vemos já estamos trabalhando há algum tempo. Então, é, é, dessa vez, eu tenho absoluta certeza, não tenho nenhuma dúvida mais de que agora nós vamos, primeiro, vamos parar. A epidemia. E no momento seguinte nós vamos começar a diminuir. Por que, que eu falo isso? Porque não por mais um lançamento pelo Ministério da Saúde do Brasil, mas pela interface com a sociedade geral, com os movimentos, com, com, com a Quinaides, com as sociedades médicas, pediatria. Eu aqui estou representando a sociedade brasileira de DST, que é uma das que, que vem desde cedo lutando por isso.